It's me, Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! Eu sei que é desaparecida, mas eu tenho boas razões por trás disso e para quem já assistiu os meus últimos, já sabe qual é a minha vibe nesse momento a levar as coisas aos poucos, devagarinho e como eu gosto de criar conteúdo, um, eu não faço quando eu não estou me sentir bem ou não estou me sentir motivada ou inspirada, mas eu estou acordei muito feliz Ok, muito feliz não, mas eu acordei com vontade de ir ao ginásio e tenho muitas coisas para fazer hoje, então vou vos levar comigo. Será um mini vlog, mas um, eu não vou filmar muito no ginásio porque eu acho que pode ser perigoso. E embora que gosto muito de vocês, há de ter limites. Outfit para a dia do meu iogurte. Hoje é dia 6 de junho, meu aniversário foi no dia 3, 3 dias atrás. Eu vou... Estar a comer os frutos do meu aniversário Vou fazer as unhas Vou comer um hambúrguer que estou com muita vontade de comer aquele hambúrguer da banda If you're Angolan you know Se és angolano tu sabes muito bem aquele hambúrguer da banda Que é grande Que sabe a muita escolha Não sabe só tipo a molho Como o McDonald's hum, Essa iogurte de proteína Não gosto de tomar todos só veio Chega de blá, blá, blá, blá, blá, eu volto já. Esse é o meu outfit. Eu, como estou atrasada, chamei um bote e agora vamos até o salão. Eu faço as minhas unhas mais ucranianas. Como podem ver, as minhas unhas já estão a pedir socorro, especialmente aqui. Eu é... eu é... Eu é... pá. Ya, yeah, estão a ver? Está bem ruído. Yeah, mas esse é o outfit porque está a fazer muito calor. E. I'm a city girl. Not really. Estou só nas minhas danças Está oh. bem, sós. Boa tarde. Boa tarde, Sim. minhas unhas até estão compridas, mas, como sempre, um ruído. Como eu vou fazer a e o ao mesmo tempo, estamos aí para uma parcela. Mas essas são as unhas, estou cheia de fome, portanto não vou falar muito, nos fez a mesma coisa. Olá, it's me Thais, tá? sejam bem-vindos ao segundo dia do vlog que tinha que ser tipo todo um dia. Ok, basicamente o que aconteceu ontem foi que eu fiquei com fome, fui até o sítio do hambúrguer e descobri que estava fechado. Vou atravessar aqui. Yeah, estava fechado, então voltei para casa e só agora estou a ir. Um, comprar protector solar, porque eu vou à praia e. o que Vou ao ginásio. Não é que um monte. Vou ao ginásio e depois. praia. Não, depois, mais logo, eu tenho uma atividade chamada de Drink and Paint. Paint and Drink, onde eu basicamente vou ouvir música, beber um pouquinho e pintar. Então, esse será o dia. Once again, as minhas unhas estão um mimo, bem cute. Já fui ao ginásio uh, e agora estou sentada por baixo de uma árvore. É resto de uma árvore. Porque um, o meu autocarro vai demorar muito tempo para chegar e eu quero já voltar para casa e para a praia. Tô aqui, espera. Eu já estou em casa essa quantidade de protetor solar que eu vou pôr na cara e no pescoço porque eu não quero queimar muito na cara. Só quero queimar mesmo no corpo. E yeah, já estou de fato de banho. Ah, ah. Não esqueçam de pôr protetor solar na cara e no pescoço. Ah. Eu não gosto muito da areia. Então vamos ver como é que isso vai funcionar, acho que eu vou parar mesmo no McDonald's, comprar as coxinhas, andar até um beach club, é isso que eu vou fazer. Esse será o meu outfit, comprei esse fato de banho na H&M, uma boa chip. tipo custou 5 euros, por aí, e me serviu, isso já diz muito. A de baixo também é a mesma cor, não é uma tanga, mas também não é tipo aquelas coisas então na mochiba tem essa toalha, tem água, tem uma máscara, tem bolacha, tem um bronzeador que vou usar no corpo apenas e protetor solar. Não liguem essa desinformação que está na minha cama porque eu tenho monte de roupa que eu tenho que tipo, dobrar e tudo. E yeah. a dinheiro e eu já estou pronta. Então cheguei no MAC, já estou no primeiro stop que será a senhora das coxinhas deram uma boleia até aqui, então não gostei de dinheiro, e aí? E está aqui a loja das coxinhas Depende, whatever Tenho as coxinhas, agora I'm going to the beach club, vou para o beach club Eu não sei qual é o beach club que está aí, acho que é o Yellow Beach, epá Vamos descobrir, então escolhi esse espaço aqui, ai Estou a pancar muito esta tarde deixa eu guardar Mas já é. Esse é o espaço. Estou aqui. Um, esqueci o nome do Lounge de novo. Yeah. Então tem aqui a minha coxinha que vou já deixar aqui. Vou tirar já o meu livro. Eu descobri que afinal não pode consumir comida que não é desse restaurante aqui. Mas eu vou comer na mesma porque yeah, a coxinha está quente. caipirinha de manga, eu acho. Enfim, já vai o um momento caipirinha. Acho que consegui matar a caipirinha porque eu tenho que gastar 20 euros aqui. Senão, Epá, não sei o que acontece. Ai meu Deus, ah, estou a tapar a cara porque não quero queimar a cara, sou corpo mesmo. Porque a minha cara queima muito facilmente e normalmente é a única coisa que, coisa que fica exposta. E espero poder usar esse clipe porque tem música na backlight. Yeah. Mas é isso. Estou como gosto Essa caipirinha É mais gelo Do que outra coisa Sinceramente, se não fosse pelo fato Que eu quero uma cadeira, estaria aí Tipo, eu não tenho que pagar nada Mas anyways Da saga Que eu queimou muito rápido Não sei se consegue ver a diferença Mas Já mudei de cores Nem é só para o bicho que pousou por cima de mim eu está a fugir um monte porque pensei que fosse tipo com aquelas moscas pesadas Afinal é isso! Nunca mais tinha visto! Essa é a segunda caipirinha. Pedi a caipirinha de maracujá Sabe bem? Sabe tá Nada! Under the sea, under the sea, under the sea, under the sea na não, na não, não, não, não, não, não, não, look at me saí da praia certo bem pensando sair da praia agora eu vou para casa porque quero tomar banho e descansar antes da festinha ou whatever mas, mas antes disso eu quero brigadeiro então eu vou comprar um brigadeiro naquela senhora onde eu comprei coxinhas e depois chamou um bolo. chamou um boat para ir para casa o boat vai demorar muito tempo para chegar então acho que vou andar para casa não é tão longe, mas tá me a sentir bem pesada já. Eu não sei o que, é que tem acontecido aqui, mas está muito bonito. Bonitinho. Está muito bonitinho. Já estou em casa. Eu vou tomar um banho. Acabei por não andar porque me deram um poleio. Tomar banho, relaxar um pouquinho, porque estou cansada. Logo terei o Paint and Drink. Que eu acho que vai ser muito interessante eu vou aproveitar e tomar a minha roupa agora para chegar cedo, porque aquilo começa às 9 e termina às 21 horas. Eu quero sentar num bom lugar e, tipo, conhecer pessoas também, porque essa é a idade onde eu tenho que conhecer pessoas e, tipo, sair, porque sou jovem, então é isso que eu quero fazer. isso É isso que eu vou fazer. Yeah. Então, eu estou meio atrasada, são 18h50 e, e eu tenho que estar lá às 19h. Piquem aqui Eu estou atrasada de uma hora um, Usei aquelas trotinetes para chegar onde estou E felizmente Eu tinha sorte do meu lado Porque sou... eu consegui apanhar o comboio express Disseram-me que era um beco mas Eu não acreditei Mas vou-vos mostrar onde eu estou a andar Isso é beco já Thank okay. okay. you. Oi pessoal, I am lit, um, mas basicamente, excuse you, como é que essa rama quer fazer para mim enquanto estou aqui a falar, mas basicamente que aconteceu é que eu entrei no sítio, eu entrei no sítio das pinturas e tudo, assustei, porque logo que eu entrei, me deparei com uma mulher Eu fica tipo, <risos> eu não estava à espera disso, eu pensei que íamos dizer sei lá o quê, não sei. Mas uma mulher nua, eu não estava à espera disso. I was looking, but respectfully. Mas correu tudo muito bem, eu fiz o meu desenho que vou-vos mostrar. E eu não filmei porque havia uma mulher nua. O primo Cláudio recomendou uh, um hambúrguer e eu comprei. Mas não era só isso, eu depois passei por uma feira. Um, também vou deixar clips aqui sem só um porque é uma feira, não sei o que é que se passa aqui, mas há feiras em todo lugar. E yeah, eu fiz muitas coisas pela primeira vez hoje e eu estou me sentindo muito, muito jovem, muito, muito jovem, acreditem. Oh, ok. Comes right. Mas o cheiro está bem fixe. É difícil abrir isso com uma mão. Aspecto. Não sei se eu vou terminar o vídeo aqui ou qualquer coisa assim, mas vocês vão ficar a saber. Ya, yeah. bye! Por hoje.